não sei se a Lilian, a Boim, já chegou, que é a nossa próxima convidada, a Lilian tá aqui, seja bem-vinda, vou te colocar como co-ofitriã para você poder abrir seu áudio. Só vou, antes de você é, começar, eu vou passar uns recadinhos aqui, tá, para as pessoas, é, lembrando que após a fala da querida Lilian, a gente vai ter uma aula de yoga restaurativa, e como tá frio, acho que quase em todo o Brasil, então pode fazer a prática na cama, Tá? Então, você pode fazer essa prática deitada na sua cama ou no cantinho da sua casa, mas lembre de não deitar no chão diretamente. Então, você pode abrir o seu tapetinho de yoga, abrir uma manta por cima desse tapetinho e tenha mão, travesseiros, almofadas, alguma coisa para cobrir os seus olhos e uma mantinha para aquecer o seu corpo. Vocês vão conhecer a Babi Mello, que é a coordenadora... Do, do Núcleo de Yoga Restaurativa do Instituto Zem Câncer. Né? No nosso instituto, os nossos participantes, quando fazem a prática de Yoga Restaurativa, ainda tem o um apoio do Núcleo de Reiki, é isso aí, a Yoga Restaurativa com Reiki, o grupo maravilhoso também de voluntários do Reiki, estão sempre lá aplicando Reiki à distância nos participantes. Então, tem tanta coisa linda acontecendo no Instituto Zem Câncer, que se você conhece algum paciente oncológico que não faça parte, pede para ele enviar uma mensagem para acolhimento. Não tem como esquecer. A gente vai acolher o seu amigo, o seu familiar, acolhimento, arroba Muito obrigada, eu queria dar boas-vindas aqui para a Lilian, pedi para a Lilian abrir aqui o microfone dela. Eu vou só ler o texto né, que foi divulgado aqui do trabalho lindo que a, Leila, que a Lilian faz. Ela já participou de eventos, é hoje ou amanhã o que você vai fazer, ah, foi hoje de Do, manhã. Foi hoje? Então, obrigada por estar aqui no seu domingo, né? Falou de manhã e está falando aqui para a gente também. A Lilian, gente, é, ela é bióloga, fez faculdade na UFRJ. Eu fiz mestrado em microbiologia e ela fez a biologia de graduação. Então, bióloga, professora de yoga desde 1983. Eu era uma criança, eu nasci em 75 ela é yoga terapeuta desde 1987, cofundadora do Centro de Yoga Montanha Encantada, que eu sempre sonhei em conhecer. Eu conheço o Cripalo e não conheço a Montanha Encantada. Ah. E no, em 2003, ela é coautora de livros. né? É, esse Gui, Guip, que é Guia Prático de Posturas de Yoga, e mudrais para transformação e cura. Ela é diretora de cursos de aprofundamento e de formação em yoga e yoga-terapia em diversas cidades brasileiras. Ela é voluntária do Projeto Zen Câncer, há um ano supervisionando um grupo de yoga-terapeutas para o desenvolvimento do programa de yoga-terapia Contato, que é um programa lindo, feito amorosamente por ela, pelas alunas dela, para o Instituto Zen Câncer. É, eterno aprendiz no fluxo da vida. Bom, com essa descrição, vocês sabem o que, que vem aí pela frente, né? Então, Lilian, gratidão, querida, por você estar aqui com a gente. Ah, eu estou muito feliz com esse convite, em poder estar tá com vocês, é, compartilhando e, e me nutrindo também dessa partilha, né? Que que o yoga nos une também, né? Então, hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a árvore do yoga. <risos> mas, para que a gente fale um pouco dessa árvore do yoga, é, é importante que a gente possa é, se dar conta, né? A gente sabe, mas de trazer a tona é, esse desejo que une todos os seres humanos né a gente pode dizer que existe um desejo que ele é fundamental que ele é primordial como se ele reunisse todos os desejos né E se a gente tivesse que usar uma palavra é a gente poderia dizer o desejo da felicidade, né? E isso é muito interessante porque isso nos dá uma dica, porque se todos temos esse desejo em nós, né, de buscar essa felicidade, é porque de alguma maneira, em algum lugar dentro de nós, a gente tem uma lembrança né? Às vezes pode ser uma tênue lembrança dessa felicidade que estamos todos buscando. Né? Uma felicidade que perdure. E, caso contrário, a gente estaria se contentando, entre aspas, né? ou nos conformaríamos com, com essa experiência de flutuação entre... Aqueles momentos que chamamos de momentos felizes, que são fugidios, né, e que queremos trazer de volta, e aqueles momentos em que a gente está correndo atrás dessa felicidade para alcançá-la. Né? É. Se desse tempo eu ia contar duas histórias, mas eu acho melhor eu seguir pela Não, pela conta, ordem conta, aqui. Conta, mas coisa é porque eu gente. acho que eu vou Pelo passar. Se eu começar a falar e contar a é. história, vai. Quando eu for olhar no relógio, eu, eu eu vou fugir no tempo, né? Mas se der tempo no final, vocês podem me lembrar que eu conto, né? Mas então o yoga, né, que é esse grande, é, essa grande, ai, até difícil dizer o que é, caminho, né, que estamos celebrando internacionalmente, hoje e amanhã também, ele nos, ele nos dá é, um espaço para que a gente comece a refletir sobre essa felicidade. Né, é, que muitas vezes está atrelada a esse alcançar e a esse possuir com coisas, situações que vem e que vão, né? Mas ele nos pede, nos pede espaço e tempo para que a gente possa perceber a felicidade que floresce mais de um estado de ser e menos de um estado de estar, né? Já que o estado de ser, ele, ele é mais permanente, né? E ele não depende de algo externo, né? É, e o estar varia. Eu estou assim, eu estou assado, e aquilo pode ir mudando esse estar. Eu estou confortável, eu estou desconfortável. E esse estar varia com as coisas que flutuam na nossa vida. Né? Então o Yoga nos convida para essa reflexão é, desse estado de ser é, mais profundo de nós. Quem sabe a fonte dessa felicidade que a gente tanto busca lá fora. Né? E isso sem negar é, as flutuações que acontecem nos nossos sentimentos, que também flutuam, nos nossos pensamentos, que variam, né? Nas nossas emoções, né? Mas é, nos apontando um caminho que começa a minimizar a nossa identificação com o que é flutuante e vamos ficando mais presentes nesse estado de ser, né? interno. Então, é, buscamos a felicidade fora de nós quando esse estado de ser se encontra sempre presente em estado adormecido, porque às vezes não nos conectamos com isso, né? E buscando uma fonte, né? Dessa felicidade que buscamos lá fora, né? Então, é, nessa visão que o yoga compartilha conosco, é, não somos, em essência, esse eu que se vê limitado ao sabor das flutuações. Né? Na polaridade que existe de dia e noite, das estações do ano. Esse eu existe, mas ele é relativo. Então, o yoga nos convida para uma conexão dessa essência, nos dizendo que somos aquilo que já buscamos. E aí, esse seria o segredo dos segredos, que por mais a gente conte, continua sendo segredo. E essa expressão foi uma professora minha muito querida, a Glória Arieira, e quando ela me falou isso, eu falei, nossa, aquele segredo que por mais a gente conte, a gente acaba não acreditando e ele permanece um segredo. Né? Só que para essa distância entre aquilo que a gente experimenta como limitação, é como estar mais vulnerável às coisas que flutuam, e esse estado em que a gente já é aquilo que a gente busca, nossa, às vezes tem, parece até um abismo entre um e o outro. Né? Então, o yoga vai nos oferecer um caminho, uma ponte uma ponte de travessia, né, que a gente diz de autoconhecimento rumo à nossa verdadeira natureza, né, ao longo dessa nossa existência é, terrena. E o nosso tema de hoje vai ser sobre uma parte é, de um texto antigo conhecido como os Yoga Sutras de Patanjali, que é um texto clássico do yoga, né? da filosofia do yoga. E, e esse texto ele vem de textos mais antigos ainda, que são os Vedas. Né? A gente às vezes já ouviu falar nesses Vedas, né? que são os livros sagrados é, do hinduísmo. Né? Então, esses sutras, eles foram é, compilados, né? esses sutras do yoga foram compilados em frases curtas, que chamamos aforismas, né? que contêm esses princípios essenciais do yoga. Não apenas como um caminho de prática, né? mas como um meio para a gente alcançar a maior realização humana que é o autoconhecimento que nos leva à conexão com essa essência feliz em si mesma. Então, o yoga ele nos presenteia com um estilo de vida né, que vai sustentar, alimentar e iluminar os nossos passos para que a gente possa se conectar mais com essa essência e ganhar mais habilidade é, para lidar com as situações flutuantes, com os desafios da vida, vivendo no mundo, mas a partir dessa essência, né? ganhando essa maestria maior para fluir através da vida que a gente ganhou de presente. Né? Então, é, a gente vai usar é, uma analogia, né? que é a árvore do yoga. E eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui para que a gente possa conversar sobre essa árvore do yoga. As analogias facilitam a nossa compreensão desse caminho que o yoga nos apresenta. Então, deixa eu ver aqui. Eu já posso compartilhar por aqui. Deixa eu ver. Pode sim, Línia, deve estar aí o botão de compartilhar a tela. Você está com o anfitrião? Se tá Deixa eu ver. Vocês já estão vendo? Ainda não. Que sumiu não, não. a minha compartilhar a tela. Agora sim entrou, querida. Obrigado. Agora sim entrou, né? <risos> então, é... essa daqui é a árvore do yoga. Né? É... Esse sábio de nome Patanjali, que compilou os Yoga Sutras com a essência do Yoga, ele apresenta dentro desse texto um caminho do Yoga. A gente diz que é um caminho da prática, mas que não se resume àquela prática dentro da sala de aula. Na sala de aula, passamos por um processo, experimentamos recursos do Yoga, as ferramentas do Yoga, e vamos levando é, esses conceitos que vivenciamos para o nosso cotidiano. Então, ele apresenta um caminho bem estruturado e sistematizado em oito passos, melhor traduzido como membros, mais do que passos, já que precisamos cultivar todos eles. Né? E numa prática de yoga ou num encontro de yoga-terapia, nós nos utilizamos desses, dessas partes, desses membros, desses ramos, dessas partes de toda essa árvore que simboliza o yoga na nossa vida, esse caminho. Né? Então, é, isso se chama astanga yoga, que significa oito angas, oito membros do yoga na nossa prática. Então, aqui a gente tem uma árvore para ajudar a gente a visualizar melhor, né? É, a árvore com as suas raízes, com seu tronco, com seus ramos, com suas folhas, com suas flores e com seus frutos, como toda árvore, né? E a gente vai começar vendo qual seria esse primeiro passo, esse primeiro anga, esse primeiro membro do yoga. Nesse caminho do yoga Que vai nos ajudar A experimentar Um eu mais profundo e verdadeiro né? Sem negar o eu limitado Que experimentamos no nosso cotidiano Muitas vezes é, não se sentindo Completo e pleno em si mesmo Mas esse caminho dos oito angas Criam essa ponte que vai ajudar a nos integrar internamente, clarificando a nossa percepção para encontrarmos esse eu mais profundo, a nossa verdadeira essência, né? Então as árvores dessa, as raízes dessa árvore Lilian, eu acho que seu som, sem querer, bloqueou aí, a gente parou de ouvir. E se você consegue desbloquear ele? Voltou? Voltou, querida, Voltou? desculpa, ah, então, interromper. Tá. Então, é, é, as raízes dessa árvore são os iamas, né? que seriam é, esses valores éticos, os valores universais, poderíamos dizer também. São aqueles que fundamentam esse caminho. Então, é darmos valor aos valores que fundamentam essa árvore, para que ela possa crescer e florescer. Né? Essa intenção maior do yoga, de, de nos conectar com essa verdadeira essência, é extremamente dependente dessas raízes. E são cinco yamas, yamas é a palavra em sânscrito para esse conjunto de cinco valores. Né? O primeiro deles, talvez o mais comum que talvez a gente já tenha escutado, se chama a remsa. A remsa normalmente é traduzido como a não violência, mas eu tenho sentido é, mais conexão com a palavra benevolência, né? É termos esse valor de sermos benevolentes conosco mesmos, benevolentes com o outro, através da nossa palavra, através das nossas trocas com tudo que está ao nosso redor. Né? Comunicarmos e interagirmos a partir de um estado interno de benevolência. E ele é o valor principal dentre esses que são as raízes. Significa que para praticar os outros, não podemos ferir o primeiro, que é essa comunicação benevolente, esse estar com o outro e consigo mesmo a partir de um estado de benevolência. O segundo yama é satya, que significa verdade, autenticidade é buscarmos no nosso cotidiano, na nossa vida, estarmos em conexão com esse lugar de autenticidade de si mesmo. E muitas vezes, é, por exemplo, se quisermos às vezes expressar, comunicar com autenticidade ou a nossa verdade, precisamos lembrar que o primeiro e ama é fundamental. Então, esse como dizer a verdade também precisa de cuidado, de tato, né? de benevolência, para dizer aquela verdade de uma forma que seja o mais agradável possível, o mais benevolente possível. Então, esse estado de integridade consigo mesmo, de autenticidade que vamos cultivando né, para que essas raízes se fortaleçam o outro Yama ele se chama Asteia Asteia é traduzido como é, às vezes é difícil traduzir as palavras né, de uma língua que foi escrita para transmitir o conhecimento espiritual para a nossa própria língua né e ela significa não roubar. Isso significa... É, estar mais consciente para não, às vezes, querer atrair para si algo que não nos pertença. E isso é uma reflexão, é um processo de reflexão com muitas nuances. Muitas vezes... Pode ser isso no nível material, no nível físico, pode ser no nível é, psicoemocional e também no nível energético. Né? A gente ficar mais consciente do tempo que a gente tem com as pessoas, do tempo que eu tenho com o outro, para que a gente possa equilibrar essas trocas, né? não deixando-se drenar em termos de energia e também procurando ter mais consciência para não drenar conscientemente a energia ao longo dessas trocas, já que a vida é troca o tempo todo. Então, a Asteia nos convida a essas trocas mais equilibradas e mais saudáveis através da nossa vida cotidiana, né? nas interações que compartilhamos. Depois, a gente tem o quarto Yama, que se chama Brahmacharya, e que a gente pode traduzir como conservação de energia. Né? Nós temos, ao longo do dia, como que dois pratos na balança. Né? A atividade, a necessidade de estar ativo, se movimentando, agindo, né? praticando várias ações, uma depois da outra, mas sem esquecer o outro prato da balança, que são momentos de pausa. Pausa para relaxar, pausa para restaurar. Né? E isso fala do nosso ciclo do estresse. Né? A atividade, muitas vezes, a gente pode dizer que a gente aperta o acelerador, precisamos mobilizar energia para agir para resolver as situações que precisam ser resolvidas para o trabalho, enfim, todas as atividades que temos no dia a dia. Mas precisamos levar em conta também a importância dessas pausas ao longo do dia, ao longo do final da semana, em algum momento no final do mês ou num ano, para que a gente possa manter essa conservação da energia preciosa que usamos no nosso cotidiano. Então, refletir sobre isso, para que mais conscientemente a gente possa cuidar dessa energia é, preciosa, né? e não deixá-la ser drenada por não cuidar desse equilíbrio nessa balança. Né? E o quinto ama, ele se chama Parigraha. E é a qualidade, o valor do não apego, né? de minimizar nossos apegos. Porque quando a gente também se apega, a gente também está levando a energia para manter aquele apego. Então, é... no caso de estarmos apegados, conscientemente trabalharmos esse desapego. ou Trabalharmos o não apego, mesmo sabendo que temos gostos, coisas e situações que gostaríamos de ter permanentemente, mas nos desidentificamos né, daquele excesso que cria os apegos, né, porque isso também drena a nossa energia e nos faz muito dependentes. Né. Então, essas são essas cinco raízes, né? Acho que a gente podia falar um dia inteiro de cada uma delas. Mas aqui é só para que a gente possa apresentar essa árvore que Patandre é, compilou para facilitar, para sistematizar esse nosso caminho. Então, com as raízes mais fortalecidas, e isso a gente faz no cotidiano dos dias, né? Não precisamos esperar que todos os yamas estejam prontos para praticar os outros. Uns vão cooperando para que esse todo da árvore seja harmonioso. Né? Então, depois das raízes, a gente vai para o tronco, né? o tronco dessa árvore. As raízes se alimentam, né? dos conceitos, dos princípios milenários do yoga, através desses yamas, e levam essa seiva nutritiva para criar o tronco. Quando a gente olha para um tronco, a gente percebe esse eixo do tronco, não é? Esse eixo na vertical que liga a terra a fundação da terra com a luminosidade que vem do céu, que é extremamente é, fundamental para que essa árvore possa crescer em abundância. Né? Então, aqui para o tronco, nessa analogia, vem o segundo membro desse caminho de oito membros, de oito passos, que se chamam niamas. Aqui são os valores que cultivamos cuidadosamente ao longo desse caminho. E eles são também cinco. Né? Quanto mais cultivarmos esses valores, mais integridade vamos ganhando de pensamento, palavra, sentimento e ação quando integramos essas dimensões, nós desperdiçamos menos energia, não é verdade? Porque nos mantemos íntegros. Como as crianças né? que falam o que pensam, o que sentem. Né? E por isso elas são aquele símbolo de vitalidade, porque elas não têm, não têm problema em falar a verdade, o que elas estão sentindo, aquilo que é verdadeiro delas no momento. Né? Então, é essa integridade, esse alinhamento que o yoga também vai nos trazendo na medida que vamos cultivando é, esse caminho. Né? Então, o primeiro nyama é saucha, que significa pureza, purificação, né? purificação em todos os sentidos, em todas as esferas, né? cuidarmos da purificação do nosso corpo, aumentarmos, expandirmos a consciência para aquilo que a gente se alimenta, né? do como a gente se alimenta, é, cuidar do ambiente em que a gente se encontra, com a simplicidade, mas com esse sentimento de que menos vale mais de que o estritamente necessário nos satisfaz. Então, é também uma reflexão. Como purificar essas esferas da nossa vida? Os nossos pensamentos, os pensamentos que povoam a nossa mente. né? É, o que, que eu posso fazer para poder filtrar aquilo que me faz bem naquilo que não me faz bem? se vier algo que não me faça bem eu ainda assim manter uma fronteira saudável para não me deixar influenciar totalmente né? então a reflexão sobre essa purificação consciente que podemos fazer nas diferentes esferas das nossas vidas né? o segundo niyama é santosha que se Significa contentamento. Como expandir esse contentamento simplesmente por estarmos vivos? Né? Essa gratidão pelas coisas que nos acontecem, que chegam até nós. Nas coisas simples. Porque tudo aquilo que a gente pratica no que é simples nos fortalece para praticar naquilo que é mais complexo e desafiante. Então, a prática desses yamas é no nosso cotidiano, expandindo a nossa percepção para cultivar, nesse caso de Santocha, esse contentamento inato que temos para irradiar e compartilhar uns com os outros pelas pequenas bênçãos do dia a dia, pelos pequenos milagres que acontecem, que às vezes a gente não se dá conta. Né? Depois a gente tem o tapas. Tapas aqui no sentido de que toda vez que a gente, por exemplo, se o yoga nos convida para um estilo de vida mais consciente, toda vez que a gente pensa em mudar o um estilo de vida, não é fácil. Seja mudar os nossos hábitos alimentares, como um exemplo. Não é fácil mudar um hábito alimentar, mesmo sabendo dos benefícios de trocar a maneira pela qual a gente se alimenta, mas não é tão fácil a gente mudar um hábito. Né? Então, tapas significa aquela, aquele desejo interno que nos dá a disciplina necessária sem exagero, né? não existe austeridade, mas existe uma decisão de que, por exemplo, às vezes mudar um pouco a minha alimentação vai me trazer um benefício, às vezes não momentâneo, porque eu não estava muito acostumada com aqueles sabores e vou ter que deixar um ou outro, ou não, mas eu vou ter mais consciência de que eu posso criar uma maneira de trazer aquilo que pode me beneficiar para o meu cotidiano. Então, às vezes, a gente precisa fazer um esforço né? para canalizar a nossa energia para algumas mudanças que a gente decida fazer. Né? Depois, a gente tem o Swadhyaya, que é a gente diz que é o estudo sobre si mesmo, a reflexão sobre si mesmo. E isso também pode se estender a uma leitura, a leitura de textos que falem do autoconhecimento, que esclareçam um pouco mais as curiosidades que passamos a ter sobre esse caminho do yoga, por exemplo. Né? E dentro desse estudo, estar em grupo e compartilhar com outras pessoas isso nos ajuda muito a refletirmos juntos né? e, e percebermos a perspectiva de cada pessoa e assim juntos ampliarmos essa nossa consciência de si, do outro e do mundo. Né? E o último nyama se chama Ishora pranidana, que é, é a entrega, né? a entrega de tudo que a gente faz, a entrega de todo esse nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa tentativa de cultivar esses valores na medida do possível, passo a passo. Então, eu entrego a cada dia os frutos de tudo aquilo que eu pratiquei. Eu gosto de usar a imagem no altar da própria criação, né? para que aquilo que eu vivenciei possa também inspirar outras pessoas, para que juntos possamos crescer e ampliar a nossa percepção de si e desse entorno né, que nos envolve. Então, os yamas e niamas, as raízes e o tronco que vai nos dando essa maior integridade, essa maior integração é, para nos mantermos nesse eixo, né? no eixo vertical que o ser humano ganhou de presente, estar em pé. Diferentemente dos outros animais, o ser humano está em pé, então ele está entre a terra e o céu e recebe energia e inspiração desses dois polos, né? e assim caminhamos, erguidos passo a passo, acolhendo o que vem para nós e procurando extrair daquilo que que vivenciamos o melhor que podemos, né? E seguirmos em frente. Então, depois das raízes vem vem os ramos dessa árvore, né? E esses ramos, eles estão associados a um dos recursos que são mais conhecidos no yoga é que são os asanas, que são as posturas de yoga, né? As posturas físicas que fazemos normalmente na imobilidade, então temos a postura da árvore, temos a postura do triângulo, temos a postura da cadeira, a postura da mesa, né? Cada postura de yoga ela nos traz para uma posição do corpo físico que cria uma atitude mental. Quando praticamos as posturas, estamos abrindo portais internos para trazermos a essência daquela postura para a nossa atitude. Vamos buscar conforto e estabilidade dentro daquela postura, que às vezes no início pode parecer desconfortável, e vamos ganhando essa habilidade de encontrar mais conforto dentro daquela forma. E cada postura vai nos trazer qualidades para a nossa mente, porque vamos permanecer nessa postura por algum tempo, aquietando o corpo, libertando o fluxo da respiração e trazendo um certo estado para a nossa mente. Então, cada vez que eu experimento uma postura, eu experimento também uma qualidade que se revela quando eu estou presente praticando aquela postura. Como, por exemplo, se eu a gente pode até experimentar. Se eu deixo a minha cabeça mais cabisbaixa, né? por alguns instantes, eu começo a perceber que alguma coisa pode estar tá mudando na minha maneira de respirar e na qualidade que eu experimento na minha mente. E aí agora eu abro as mãos, abro suavemente o peito e olho para cima. Noto a diferença de como essa postura está se refletindo em alguma qualidade que eu experimento, seja nos sentimentos ou na mente. Mudou alguma coisa? Voltamos devagar. Alguém pode compartilhar? Se percebeu alguma mudança? Mas aí tem que levantar a mão, né? Para poder liberar o microfone. É, ou pode escrever aqui também no chat, que aí a gente lê também. A Elisabeth Borges disse que sim. Então, foi um Sim, exemplo... Eu, quanta paz. Isso, um exemplo de que, como às vezes, certas posturas que a gente adquire automaticamente com o corpo podem estar influenciando a nossa respiração e, consequentemente, se refletirem no estado da mente. E quando eu mudo a postura, eu mudo a minha maneira de enxergar e de experimentar os sentimentos que florescem. Então, os asanas, eles têm essa função de servirem de veículos, não são fins em si mesmos, mas são veículos para que a gente possa abrir portais dentro de nós, né? para trazer estados mais confortáveis e que nos elevam dentro da sala de aula, e a gente leva isso também para o nosso cotidiano. Então, numa prática de yoga, exercitamos várias posturas diferentes e assimilamos e nos nutrimos das qualidades essenciais de cada uma delas. Algumas mais calmantes, algumas mais que geram mais entusiasmo, outras que nos levam a uma restauração mais profunda, outras que cultivam a coragem outra que abrem o coração, cultivando a compaixão, e assim por diante. Então, é, fazemos a analogia dos asanas para os ramos, né? porque é o físico, é o mais palpável, é o que a gente às vezes mais se identifica, né? sustentando as dimensões mais sutis, que também fazem parte de nós. Então, esse é mais um recurso, do caminho do yoga. E aí o próximo membro seria o pranayama. Né? Pranayama, é, nessa, é, nessa analogia, a gente faz é, a comparação às folhas dessa árvore. Porque através dessas folhas é que a árvore vai respirar. Então, através de diferentes ferramentas eh, que usamos através da nossa respiração, nós podemos trabalhar a expansão dessa energia vital que a cada respiração renova a vida em nós. Então, experimentamos eh, práticas respiratórias com consciência, para expandir a nossa vitalidade. Então, aumentar a qualidade dessa troca respiratória para que experimentemos essa expansão da vitalidade na nossa vida, dentro da sala de aula e fora da sala de aula também. Então, exercícios que são gradativos e que também ajudam é, a dissolver padrões mais restritivos na nossa maneira de respirar. Tudo através da nossa consciência, gradativamente, sem forçar, né? para que a própria respiração encontre o seu caminho, a sua fluidez através do nosso corpo. Então, aqui são esse, esse leque de técnicas de respiração, que também podemos experimentar ao longo do caminho. Depois a gente tem o próximo, é, o próximo passo, o pra, próximo membro, nesse caminho de, de oito, de Patanjali, o que a gente chama de Pratyahara. Pratyahara é, é o que o yoga nos convida numa prática a trazer as antenas dos nossos sentidos, né? a nossa visão, nosso olfato, nosso paladar, nosso tato e a nossa audição, que normalmente estão voltadas para fora, não é, para o mundo externo. Né? Então estamos o tempo todo captando essas impressões que vêm do mundo de fora através dessas cinco antenas ou cinco janelas que o nosso corpo possui e o yoga nos convida a trazer essas antenas para explorar nosso universo interior então a gente tem essa internalização dos sentidos então toda aquela energia que estava sendo é, dividida para as coisas em torno de nós nós trazemos para dentro por exemplo Vamos fazer a prática. Nós deixamos tudo o que fizemos antes, temporariamente de lado, tudo o que planejamos fazer depois, temporariamente de lado, e permanecermos presentes, conscientes daquilo que estamos fazendo naquele momento, trazendo a atenção para o momento presente. Então, isso significa que eu estou trazendo as antenas para e explorar com curiosidade todo esse universo interior que eu sou. Esse é o Pratyahara, né E a gente, na analogia, pode considerar o Pratyahara os botões de flor né? que estão se preparando para gerar um florescimento né? dessa árvore. E o próximo, o próximo membro se chama Dharana, que é traduzido como concentração. Também temos práticas, exercícios de concentração, onde trazemos a atenção para um foco, né? e ficamos ali naquele foco. E a analogia na árvore é aquela energia da árvore que vai precisar ser canalizada para que esse botão um dia possa florescer. Então, precisa concentrar a energia naquele botão. O próximo passo se chama Diana, que é a meditação. Na meditação, nós ampliamos a nossa percepção. Na concentração concentramos num ponto. Na meditação ampliamos a consciência. E aqui na analogia é o próprio despertar da flor, do desabrochar, do perfume que passamos a sentir, do efeito do yoga nas nossas vidas, os benefícios que vivenciamos. Então, um florescimento para espalhar esse perfume em nossas vidas. Então, temos também técnicas de meditação que praticamos ao longo do caminho. E o último passo, que é o oitavo, oitavo membro, a oitava parte constituinte dessa árvore, é chamado de samadhi, que é um estado de unidade, de união desse ser humano que somos com a sua própria essência, plena, completa em si mesma, pura felicidade, independente de qualquer situação exterior. Então, a que associamos a esse estado que, por vezes, experimentamos numa prática, às vezes, lampejos desse sentimento de plenitude, de completude e de felicidade pura que experimentamos, às vezes, depois de um relaxamento, às vezes, depois de uma meditação, né? como o fruto que podemos saborear na nossa experiência naquele momento presente. Né? E com a prática, esse fruto vai sendo experienciado mais no nosso cotidiano. Vamos levando para além da sala de aula é, esses espaços e os frutos que saboreamos também e a gente sabe que todo fruto, né, saboreado, ele tem contém sementes, né, e que não guardamos para nós esse sabor do fruto, que podemos disseminar e compartilhar essas sementes, é, uns com os outros, né? Então esse caminho do yoga não é um caminho exclusivamente apenas para si mesmo, para o ser Viajantes que somos mas é um caminho compartilhado estamos juntos no mesmo caminho né? caminhando em união né em cumplicidade né? e então essas são são os componentes dessa árvore, e desse caminho sistematizado que Patandre, ele nos deixou para facilitar com todas essas ferramentas, nós carregamos essas ferramentas numa mochila ao longo da nossa caminhada. E vamos nos alimentando dos benefícios que vão surgindo aqui e ali, vamos nos fortalecendo e continuando essa jornada de aprendizes, <risos> Nessa dança da nossa vida, né? Então, eu só queria saber quanto tempo a gente tem, ou se eu já passei do tempo, porque eu não consigo olhar o horário aqui. A gente, a gente passou dez minutinhos. Ah, tá bom, então. Lília, então, gente... olha... Ainda bem que eu, eu não já contei ouvi... a história, porque senão... <risos> Você é, já gente ouvi entra no espaço atemporal, esquece atemporal. Que não existe. E a falha foi minha, foi minha porque eu não queria ocupar muito o seu tempo. E aí eu deixei gente... para você fazer uma apresentação assim especial, uma participação especial. Mas na segunda edição do evento, com certeza, eu vou deixar uma horinha reservada para você contar Ai. todas as histórias para gente. É, eu já ouvi muitos professores, muitos mestres explicando sobre os oito passos, né? os oito membros no caminho do yoga, e nunca vi ninguém explicar como você. Né? Realmente um presente, a suavidade com que você compartilhou. assim É um mergulho profundo, eu acho que ninguém vai sair daqui com, a, com dúvidas, achando que yoga são os asas, né? são as posturas, com né? essa explicação maravilhosa. Eu estava aqui ouvindo você falar e falei para o meu marido, falei, uau, nem eu tinha dimensão de como que a programação de hoje ia feita fechar perfeitamente né? todas essas explicações e participações. Lilian, gratidão, gratidão. Gente, a Lilian não é muito das redes sociais, não é? Mas não, acho que o acho seu perfil nem é aberto. É aberto o seu perfil, Lilian? É, não. O que eu tenho assim de redes sociais é o Irradia Yoga. É, ah. junto com a Rosana Reginato. Para saber é. seus cursos, como é que as pessoas... É, então, a aí tem um Instagram, mas eu não tenho um pessoal meu. É do Irradia Yoga, tudo junto. Tem um o então Instagram, também tem o um Facebook, tem um site que está... Começando a sair da pandemia, porque estava estacionada. Então, quem quiser fazer formação em yoga, para conhecer, entra então no perfil Irradia Yoga, fique sabendo dos cursos que a Lilian oferece. É uma formação maravilhosa para yoga terapeutas. Então, eu super recomendo, se vocês estão inspirados, né, a seguirem, não só como praticantes de yoga, mas como futuros professores também, para poderem desenvolver seus projetos sociais no futuro. Então, uma excelente formação. Lília, muito, muito, muito uma obrigada. A gratidão é toda minha. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Nesse domingo, é uma alegria muito grande. Gratidão, Viu? querida. Muita gratidão. Obrigada, Viu? obrigada. E agora que a gente recebeu todo esse conhecimento, né? como é que a gente absorve tudo isso? A gente precisa agora decantar todo esse conhecimento, toda essa amorosidade da Lília, a forma como ela compartilhou com a gente isso, esses saberes e...